A saúde do bebê depende da saúde dos dois, da mãe e do marido. É, Jeremias Lima Salgado ele nasceu dia 2 de agosto, às 10h35 da manhã. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu, eu fiquei muito feliz. Aí, eu, no segundo dia, eu fui iniciar meu pré-natal, bem no começo mesmo. Fiz o teste rápido e, e lá eu vi que deu reagente pacífico. Eu passei muito mal, chorei muito, por saber que eu estava com aquela doença, né? E eu tinha que tratar. O mais rápido possível. Eu digo para as futuras mães que é, façam os, o teste e procure o mais rápido possível se, se deu reagente, se tratar, né, para que o seu bebê nasça com saúde. Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus por ele ter nascido é, bem, saudável. caderneta da gestante que todos os parceiros das gestantes têm que fazer o teste HIV e sífilis eu vou pegar a caderneta vou ler para ele e dizer que ele tem que fazer também o mais importante do pré-natal é pro bebê que vai nascer né é porque se descobrir já na gravidez, já, então eu acho melhor do que descobrir depois, que do bebê nascer. Agosto de 2012, apenas 36% do estado tinha os testes descentralizados. Hoje nós temos a descentralização em 100%, ou seja, nos 62 municípios. Então, os testes rápidos, né, e entre eles os testes para detecção de sífilis, né, foram muito importantes nesse quesito descentralização do diagnóstico e ampliação do diagnóstico da sífilis na atenção básica. Né. Uma vez descentralizado o teste, é, nós temos a garantia, graças ao próprio governo federal, que hoje dá esse apoio com o envio dos frascos de penicilina para tratamento das grávidas e dos seus parceiros, para esse público a gente tem o, tem o diagnóstico e tem o tratamento garantido. Quando eu fazia o meu pré-natal, deu lá no meu exame que eu tava com seu. Aí eu procurei me tratar logo, logo quando ela falou que tinha que tomar medicamentos. Quando ela tocou que era para tomar vez seu. <risos> ela falou para mim, né? Tu prefere deixar essa doença ocorrer, ou tu prefere se tratar. Eu falei, me tratar, claro, né? ia muito, só que eu senti assim que era pra melhora dele, não pra mim mesmo, né? Só era no momento de choro, mas tá aqui, ó. Resultado. Ah, eu fiquei muito um feliz. Eu falei pra ele, né, que ele tava com assim, essa doença e aí eu não sei se ele se tratou, porque daí eu não tive mais contato com ele. consegui vencer é uma coisa que acho que tem pessoas que não conseguem, né, por medo. As coisas têm cura se a gente procurar a cura, mas se a gente não... Se dedicar a querer tomar os medicamentos para cura, não vai adiantar de nada, vai ficar com a mesma doença. Então a gente tem que ir atrás, correr atrás, principalmente as mulheres grávidas. Para a gente é uma vitória, porque ela aceitou. Né? E é um exemplo aí, uma pessoa vitoriosa que não desistiu. Acreditou, fez o tratamento e está aí curado. A sífilis, ela tem cura. O tratamento é um tratamento simples que você encontra em qualquer UBS qualquer posto de saúde que você faz o tratamento e tem cura no início e você pode levar uma vida saudável sem contaminar ninguém e seu bebê pode nascer sadio porque você aderiu ao tratamento no início ele nasceu com 3 440 kg 440 gramas 49 centímetros assim minha gravidez foi meu marido né a clínica para a gente saber se eu estava realmente grávida, a gente, eu fiz o exame, aí comecei a fazer o pré-natal junto com ele, e ele sempre me acompanhou, muito até a hora dele nascer, só teve problema problema da sífilis, assim que eu descobri também, comecei a tratar junto com meu esposo, eu vim chorando para casa, porque assim, não, não por mim muito, mas por ele. Mas por ele, porque eu fiquei com medo, né, de, de afetar ele. Procurei, né, logo, a saber como é que eu podia fazer o tratamento e tratei, comecei a tratar. Fiquei tomando as injeções. Eu sabia que eu tava fazendo o tratamento, mas mesmo assim eu, eu só tava, eu só fiquei satisfeita quando ele nasceu. Pra mim saber que ele tava bem. E assim valeu a pena, né? Cada dozinha que eu senti das digestões. <risos> Tomava dois atacios, duas ampoulas, de 1.200 e 1.000. Foram três vezes, em sete, sete dias. Quando o médico levou o resultado dos exames dele lá na sala, a gente se juntou e agradecemos a Deus. Se preocupava muito com ele, muito mesmo. Por um erro nosso, né? Porque ele não tem culpa. Tem uma vizinha minha daí da frente que tá grávida, tá gestante. Eu todo dia no pé todo dia eu vou lá, mulher, e aí já foi pra fazer. Tem que fazer os exames pra saber como o bebê tá. Eu aconselho as mães que não deixem de tratar e fazer o seu pré-natal certinho, trações, vitaminas. Descansar, o teste do dedinho, aquele que faz no posto. Se eu não tivesse feito os exames, como é que eu ia saber? Como é que eu ia cuidar dele? Ele poderia ter nascido... A doença que eu tive poderia ter afetado ele. Assim que eu soube que estava grávida, eu disse, ah, se for menino, vai ser Cristo. Aí o pai Cristo em um. Aí, perfeito, tá escolhido. Eu escolhi um, você escolhe outro, para não ter briga, né? <risos> É importante que os profissionais de saúde incentivem os parceiros a se envolverem com o pré-natal também. Então, de um lado a gestante convidando parceiro, e do outro lado os profissionais de saúde também mobilizados nessa ação.